Galera, pessoal, ó, eu tô agora usando o Snapchat um pouquinho, né, tô aprendendo. É só buscar Diego Lmel. Ah, uh, o é a mesma a mesma do Instagram também, só que o Instagram eu não fico tirando fotozinha minha. Eu gosto de tirar foto do de certas cenas do meu dia a dia, na minha rotina, né? Aí tem lá é Diego Lmel também. Uh, e eu tô gostando muito desse Periscópio, cara, porque você consegue fazer um streaming ao vivo, em HD, muito rápido e divulga para muita gente. pelo E, tipo, como poucas pessoas conhecem Periscópio, você, tipo, tem poucas pessoas que fazem no horário que você faz no mundo. Então, assim, é legal, eu gosto. Então, assim, do Periscópio eu não sei como achar, assim, mas é, é a minha conta do Twitter, Beto Pós-Moderno. Então, tô aprendendo a usar mais redes sociais. Falou.